Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo que me deu na telha, na verdade, e é uma coisa que eu acho bem divertida. Esse sereninho é aqui do meu lado é a Manu, minha irmã, e eu trouxe ela pra estar tá participando. Não, nós não estamos no um programa do jogo. Esse quadro é um quadro que eu resolvi criar porque eu gosto de fazer experimentos na cozinha de vez em quando Então, esse quadro vai se chamar... Como que que se Experimentos na cozinha... <risos> <risos> Ai, ah, é como você é criativa! zorra <risos> nunca dá! É, esse quadro vai se chamar Biscoitice esse, esse final de semana que passou, nós estávamos na cozinha Acho que todo mundo já ouviu falar e já conhece aquela, aquele fast food, sabe, famoso e tal, chamado Subway. Naquele fast food tem um cookie que eu sou apaixonado. Então a gente decidiu experimentar várias receitas até chegar numa que fosse parecida. Até que a gente conseguiu, mas a gente explodiu toda a cozinha primeiro. Mas deu certo, ficou bom. Então eu trouxe pra vocês... Cookies. Tchau. Tchadam! Esses são os cookies que a gente criou eles são bem parecidos com os cookies <risos> da Subway eles são bem macios por dentro e as gotinhas de chocolate daí como a gente não é nada gordo nós resolvemos colocar chocolate assim. chocolate esse bagulho uns crocães, sabe? já na agora também então a gente decidiu fazer algum disso pra vocês verem Nessa vasilha mágica tem chocolate! O mais delicioso <risos> chocolate pra vocês. Belgas. Muito chocolate. Então, vocês vão seguir o passo a passo que a gente vai estar tá colocando aí. Vamos lá bancar na Maria Braga e começar a anotar os ingredientes que nós vamos precisar. 2 xícaras de farinha de trigo. 3 quartos de xícara de açúcar mascavo. Meia xícara de açúcar. 1 xícara de achocolatado. Gotas de chocolate ou muito chocolate picado. 1 colher de café de bicarbonato de sódio. E não é o café, hein? É o bicarbonato. Meio limão. 2 ovos. 160 gramas de manteiga. Sem sal, hein? Pegue uma batedeira e comece toda a lambança. Caso você não tenha uma batedeira, você pode fazer na mão. Vai demorar um pouquinho mais e doer o braço, mas o resultado vai ser o mesmo. Então você vai colocar a manteiga, o açúcar mascavo, o açúcar comum e o achocolatado. E botar para bater. Em seguida acrescente os dois ovos e bata mais uma vez. Coloque a farinha e bata novamente. Acrescente o bicarbonato de sódio, bata mais um pouquinho e em seguida coloque o suco de meio limão O limão não vai dar gosto na nossa massa O bicarbonato ele tem um papel muito importante no cookie Agora se você me perguntar o que é, eu não vou saber te responder Mas se você não colocar a porra do bicarbonato, ele não vai dar certo Depois, coloque o chocolate o quanto você quiser e põe a massa no congelador ou na geladeira por algum tempinho Até ela ficar mais firme com o forno pré-aquecido em 180 graus, deixe o biscoito por 20 minutos. Não vai deixar mais que 20 minutos que o negócio vai torrar. Outra recomendação é, como a base desse cookie é de manteiga, você não pode deixar muitos deles juntos, porque ele abre bastante. Quanto menos vocês colocarem mais distante, melhor e mais bonito o seu cookie vai ficar, sem correr o risco deles grudarem. E por final, para deixar muito mais delicioso, você vai pegar o chocolate, uhum. né? Você pega o chocolate que não tem cupido. Você pega o chocolate que não tem cupom. Você pega o chocolate que não tem cupido. Você Não tem Pega o chocolate que não tem, não tem, você tem, não tem um cookie. Você pega o cookie que não tem chocolate e bota muito chocolate. faz uma gordice no final, né? Que... Lógico, eu tô hum. Delicioso. Hum. Nossa, tá bom Tá bom uhum. o chocolate Fica melhor ainda uhum. Banacete é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de comentar aqui embaixo, colocar suas dúvidas ou qualquer outra coisa que vocês queiram dizer. Eu vou responder com todo o carinho do universo. Sugestões para os próximos vídeos são sempre muito, muito bem-vindas. Não se esqueça também de deixar o seu gostei. Se inscreva no canal e divulga para os amigos. Me segue no Instagram e me segue no Twitter, arroba Eu vou digitar isso pra vocês, porque gente com nome esquisito é, é. assim, né? Fazer o quê, né? Ah, não se esqueçam também Sim. de curtir a página aqui no canal, no Facebook, que eu vou colocar ali aqui embaixo também, e se inscrever no meu Instagram. Ou me seguir no Instagram, é, gostoso, Sim, é isso aí, gente. E até a próxima! As baratas são enviadas satânicas do mal! Eu trouxe pra vocês uma maquiagem que vai ter bastante azul. E eu não tô falando nem de Smurfs e nem do Avatar, eu estou falando de um animal personino e de sangue filho. Sombrear em azul e puxar um pouquinho da base, sempre deixando esse espaço branco lateral, porque é isso que vai dar a impressão de que o rosto é um pouco mais achatado. Vai fazer isso nos cantos dos dois.